Eu cresci, pés programados para seguir, pedras no caminho não vão me fazer cair, Deus me deu caneta e ainda me aponto. Bom, eu estudo aqui no Dom Bosco, não, não no Assunção, mas na Cidade Alta, desde pequeno até os meus 17 anos. É, o meu pai ele é educador daqui, então eu sempre estudei aqui. É, e para mim é muito importante estar tá conseguindo trazer a cultura Estou absorvendo da rua para cá, porque eu acho que é, a educação ela engloba um todo. Não somente o que é passado na escola, e sim o que acontece lá fora também. E o rap tem, mu tem muito isso, ele traz um outro lado que ninguém vê. Né? É, Tantas dificuldades contra outras classes sociais, outras culturas. É, eu comecei a trabalhar aqui esse ano. Eu estou na parte de marketing, então a gente tem uma visão um pouco diferente sobre isso, a gente consegue pensar um pouquinho fora da caixa, como a gente disse. É, e eu acho muito interessante, por esse lado, estar tá conseguindo trazer o rap para eles, para eles conhecerem é, o, o mundo de fora, que eles não convivem o dia a dia. Pés programados pra seguir Pedras no caminho não vão me fazer cair Deus me deu caneta e ainda me apontou Por isso eu vou Queria ter um par de asas Seria muito lindo, mas não tocaria o seu coração Me perguntei por que não tenho um par de asas Respondi minha pergunta dando asas à imaginação desses voos Ah, pra nós é um prazer, né? Porque a filosofia do, que Dom Bosco deixou para nós né, é o jovem protagonista, né? e a gente faz isso através da alegria, é, incentivando os jovens também através de música, de esporte, então o intervalo musical é um diferencial do colégio, onde a gente coloca o jovem como protagonista. É uma forma da gente estar tá mostrando todos os lados da realidade que muitos jovens às vezes não têm acesso, né? Ou às vezes só vê através de televisão, de redes sociais e dessa forma vocês trazem de uma forma bem lúdica para eles. A diferença foi gritante, né? Primeira vez os alunos ficaram mais acanhados, alguns conheciam, outros não, mas tenho certeza que muitos foram pesquisar, foram atrás para conhecer mais e tanto que foi a participação deles foi massiva, né? Todos eles cantando junto, participando e interagindo. Porque é um, um assunto muito interessante e é uma forma muito atrativa pra eles, né? Fala a linguagem deles. eu queria ter um par de asas Seria muito lindo, mas não tocaria o seu coração Me perguntei por que não tem um par de asas Respondi minha pergunta dando asas É uma primeira vez eu senti que foi um sucesso. Os alunos se envolveram bastante e eu pedi para o Gu que vocês viessem novamente agora no mês de agosto, que é o um mês dedicado a Dom Bosco, né? E Dom Bosco, se ele estivesse aqui, ele ia curtir muito esse momento. Então, para a gente é um presente, tê-los aqui no nosso colégio. Então, eu percebo que de uma forma bem lúdica, vocês, através da batalha, acabam passando a questão de valores, a questão do comportamento, a questão do respeito. Então, do jeito deles, vocês passam tudo que os professores, muitas vezes, não conseguem passar em sala de aula. Então, é, a gente vê, a hora que bateu o sinal, todo mundo subiu para a sala. Então, através da música, vocês passam os limites e tudo que é necessário para eles serem boas pessoas. Um, tem pessoas tem pessoas aqui que estão querendo homenagear uma pessoa em especial é o nosso parceiro Jeremias! Eu... É... Seguindo assim, irmão e esse daqui é um exemplo de dedicação. Trabalha todo dia em prol de vocês, então nada menos do que agradecer mais uma vez. Pode crer, então só pra finalizar: aquele refrãozinho a gente costuma puxar. Então, quando a gente fala zero e vocês falam minhas, e a gente vai seguindo assim, sorria: a gente diz zero e vocês dizem meia. Gerê, Quando a gente diz zero e vocês dizem minha, gerê, gerê. Ah, eu achei muito legal viu, assim, os improvisos, logo falando meu nome ainda, foi muito legal cara, eu achei fabuloso. quer ser um funcionário da terceiro ano? Quer ser? Quer ser? Ah, foi o jeito que vocês atuaram cara, assim, de tirar na hora uma coisa, né? De surgir na hora as palavras, isso aí chama a atenção da gente. De criar na hora, assim, sabe, instantâneo, isso aí foi muito bacana. Na moral, cê sabe que eu vou chegar aqui no instrumental Bagulho muito louco, eu vou mandando um conteúdo Para de me olhar, você é muito zoiudo Eu sou muito zoiudo Na moral, moleque, agora que eu não me iludo Você faz um puro na minha testa, tá em choque? Então hoje eu te acesso com a mira do ciclope Isso que acontece com você, camarada Porque essa rima aqui não é nada elaborada Pura minha testa, eu acredito É um triângulo, é o olho que tu vê Eu sou desdito